Se liga, olha só, comprei o FIFA 21, mano, inclusive já tá instalado aqui na minha televisão. E é o seguinte, tá? Muitos seguidores estão me perguntando o que, é que eu tô achando. Resolvi gravar um vídeo jogando FIFA, falando o que, é que eu achei do jogo, tá? E respondendo até algumas perguntas de seguidores também. Vamos embora. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Bom, este não é o tipo de assunto que eu falo aqui no meu canal, né Sobre jogos, gameplay, essas paradas, né Eu falo sobre dinheiro Sim, eu ganho dinheiro através da internet, né Hoje eu tenho um treinamento, um dos treinamentos mais vendidos do Brasil para quem quer aprender a vender através do Instagram, através do YouTube De modo geral, inclusive, jogando videogame como eu tô fazendo aqui agora Só pra você ter uma noção, mano, olha Isso aqui é tudo de hoje, ó São tudo comissões que eu ganhei, que eu ganho, né Através do meu dia a dia, olha Através da internet, tá, olha Tudo trabalhando em casa, literalmente falando, tá Então é o seguinte, eu vou deixar um link de um treinamento meu que é gratuito, tá Um mini treinamento <risos> gratuito aqui na descrição Se você quiser aprender mais sobre como ganhar dinheiro na internet Fazendo o que você gosta dentro da sua casa aí de boa Clica no link aqui, se cadastra lá que o mini curso, ele é gratuito, tá Me segue no Instagram que tem muito conteúdo foda lá também Mas enfim, mano, olha só, se liga Comprei o FIFA 21, tá E algumas pessoas que me seguem no Instagram, tá ligado Que eu gosto de jogar FIFA, eu gosto de jogar um videogame de vez em quando E aí, mano... Algumas pessoas começaram a perguntar lá no, no box do meu Instagram, no box de perguntas O <risos> que, que eu tô achando do jogo, se o jogo tá melhor, se não tá melhor e tudo mais, aquela coisa toda Então resolvi gravar uma partida jogando aqui agora, mostrando pra vocês o que, que eu tô achando O que, que eu achei mais legal, o que, que eu achei melhor do jogo e tudo mais E a gente trocando uma ideia, vamos fazer o seguinte, ó Você que gosta de jogar FIFA, se esse vídeo bater mil likes, eu vou sortear Tá, eu vou sortear, vou fazer um sorteio do FIFA 21 Pra vocês, tá? Tem que bater mil likes Então já vai deixando o dedo no like aí Porque, mano, dá trabalho gravar um vídeo desse na aqui Pra vocês, ainda mais entregando conteúdo e eu vou sortear pra vocês um FIFA 21 Beleza? Então vamos lá, mano eu vou... Deixa eu pegar o controle aqui, tá? Eu vou deixar aqui também na tela de perguntas aqui do meu Instagram Eu vou respondendo perguntas de vocês aqui Enquanto eu vou jogando, beleza? Vou deixar a câmera aqui Pronto, neste momento eu vou começar a gravar a tela do meu computador aqui Mano, do meu computador não, né? Do videogame Ó Tá procurando, uh, tá procurando aqui um adversário E aí vou dando, vou dando uma opinião pra vocês aí do que, que eu tô achando do jogo, beleza? Vamos só esperar aguardar Vamos só esperar achar um adversário Que seja a minha altura, né? Vamos ver se tem alguém que seja da minha né, Que jogue no mesmo nível do que eu Enquanto isso eu vou pegar aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Enquanto isso eu vou pegar aqui um energético, né pai? É, meu filho, isso aí Mas enfim, ó Vou jogar com o Atlético de Madrid Deixa eu aumentar um pouco o volume Pronto, ó Seguinte, ó Uma coisa que eu não gostei, mano Foi a narração, pra ser bem sincero, tá? Eu gostava mais da narração do Thiago Leifert Por quê, tá? Porque a narração, a, a narração do Thiago Leifert Não é aquela narração empolgante, né? Aquela narração é, emocionante Mas eu achava muito engraçada, mano E a do FIFA 21 é o Gustavo Villani que tá narrando, né? E aí, tipo assim, é mais emocionante Mas eu achei, não sei, eu gostava mais do Thiago Leifert, mano Mas enfim, ó Tô jogando com o Atlético de Madrid e o outro cara aqui tá com o PSG, tá? Ó, vamos ver lá como é que vai ser o primeiro ataque do time, ó. Ó. Ah, mano, o cara deu mole ali, pô. Mas enfim, vou responder uma pergunta aqui no Instagram já, tá? É. Porra, mano, lascou. O cara tá dando um ataque perigoso aqui agora, hein? Ah, é, achei que ele ia subir, não subiu, vai tocar. Peguei, peguei, peguei. Ai, meu. tomei um gol, mano. Calma aí, é, é, tá tranquilo. Porra. Enquanto eu só responder uma pergunta aqui, tá? A pessoa perguntou aqui, ó. Com quantos anos você mudou para sua cobertura? O Guilherme perguntou isso, né? Eu moro na cobertura hoje. Mudei pra cá no ano passado. Então eu tinha 25 anos quando eu mudei pra cá. Okay? Agora vamos atrás do gol do empate ali Daqui a pouco eu já respondo outra pergunta mano. E vai soltando o dedo no like aí, mano Porque mil likes eu vou sortear um FIFA 21 Pra vocês aqui, tá? Ó Ó, agora é a hora do empate, hein? Calma aí, mano O cara ficou impedido ali, o cara passou muito lento, mano Porra Toma Calma aí, rapaz Aí, ó, passa lá pra mim, Amar Isso, isso, garoto tô, tô aqui em cima, ó Ó, ó Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ah, s -s -s quase. o empate tá saindo, hein. o empate tá saindo. Outra coisa que eu achei mais legal desse FIFA, mano, é do 21 no caso, os jogadores estão respondendo os comandos muito mais rápido no meu ponto de vista, tá? Não sei se você que já tem aí, já comprou, concorda, mas eu tô achando que tá muito mais rápido o comando, mano, do jogador. Tô obedecendo muito mais rápido. Ó, oh, agora sai, hein. Agora sai, hein. Ó, oh, ó. Oh. Ó, ó, ó, ó, ó Uau, pai Vamos responder outra pergunta enquanto isso, ó Como você fez para começar a ganhar dinheiro na internet? Bom, eu trabalhava pra Sky Eu, era, eu trabalhava como funcionário da Sky Vendendo pacote por assinatura Em 2015, tá? Aí em 2016 eu fui demitido E não... né? Opa, peraí, olha só o ataque do cara, mano Ai meu Deus, pegou tá pênalti, mano Porra, mano, o juiz é o pênalti, cara Caralho, mano, fodeu Ó, peguei, hein, peguei, ó, pode anotar, ó Tá na mão, ó, ó, ó, ó Nossa, quase, mano, cagada Mas vamos lá, respondendo a pergunta, hein, vou recuperar ali, mas vamos lá eu trabalhava a Sky em 2016, né? Eu fui demitido e aí eu comecei a pesquisar na internet aquela parada clichê, né? Como ganhar dinheiro na internet? E aí descobri o mercado de afiliados, que é o mercado que eu faço parte hoje, que é onde você vende produtos online, né? Então se você tem um canal no YouTube, se você tem um Instagram, é, você pode vender usando o seu, o, seu, o seu canal, o seu Instagram dentro da sua casa, tá ligado? E aí eu descobri essa ferramenta, estudei, comecei a aplicar o que eu estava aprendendo, né? E de lá pra cá já foi mais de um milhão, mais, mais de dois milhões, na verdade, faturado através da internet, tá? Mas eu comecei do absoluto zero, mano. E o meu mini curso que tá aí na descrição, que é de graça, vai te ensinar a começar, exatamente. É totalmente gratuito. É só você clicar aí e se cadastrar, tá? Agora vamos ali se recuperar desse, desse esse empate aqui, ó. Ó. Ai, perdi aqui de vacilo, velho. O foda é que quando a gente tá conversando a gente fica um pouco desconcentrado, mano. Ó. Ó, calma aí, meu filho. Opa, eu moro. Peguei. Ah, velho. O cara demora, mano. Ó, espere Tá lá. Tá lá, pai. <risos> 2x1. Ó, o que que acontece, mano? Eu tô achando que a marcação desse FIFA tá mais... tá um pouco mais fácil de fazer, porque geralmente o FIFA é muito difícil de marcar eu tô achando que tá um pouco mais fácil de fazer e segundo eu tô achando que tá mais fácil de fazer gols também, tá? É, tanto fazer, tanto tomar, eu quero dizer assim, que tá fácil velho tipo assim, parece que uh, as, as bolas estão entrando assim, os chutes estão entrando com mais facilidade, tá ligado? parece que eu não tá... eu achei o 20 muito mais difícil de fazer gol do que o 21 mano pode ver que na maioria das vezes quando um time ataca é gol entendeu? tipo, tá muito mais fácil de, de fazer gols, no meu ponto de vista, tá? É, vamos lá, olha ah, lá o gol da virada, olha ó. Ó, o gol da virada, mano Olha o gol da virada, mano Olha o gol da virada ó ah, cara, isolou a bola Ah, mano, sobre a narração, eu não achei a narração do Thiago Lani ruim Eu só preferia a do Thiago Leifert tá? ó pareceu o cara com o Neymar, mas aqui é a jogada dele tá manjada, ó. sabia que ele ia tocar Peguei Eu acho que tá mais fácil de marcar também, mano ó Nossa, perdi a bola de bobeira aqui, mano Recuperei, pai Ó, eu gosto de rodar a bola, mano, ó Que é toque de bola com qualidade, ó Ó, ó, ó Colocadinho, ó Ah, o cara entrou na frente, porra Pênalti Pênalti pro pai agora, mano Agora é a minha vez Caixa, ó Ó, tá lá, pai <risos> 3 a 2 Vou responder outra pergunta aqui, ó. Você tem quantos alunos que ganham mais de 10 mil reais? Cara, tenho vários, tá? Inclusive, os meus alunos, eles quando batem 10 mil reais, depois de tornarem meus alunos, eles ganham uma placa personalizada em casa, tá? É, tem uma aqui eu vou te mostrar, só que agora não dá, porque senão eu vou tomar agulha, né? Mas eles ganham uma placa personalizada em casa, tá? É. Ah, é. Ai ai, porra, gol do cara. Mas enquanto isso, deixa eu te mostrar aqui, ó. Os meus alunos ganham essa placa em casa, ó. Quando ganham mais de 10 mil reais através da internet. Se você for lá no meu perfil do Instagram da minha bio, você vai ver lá nos destaques alunos que já receberam essa placa, tá? Então são vários e vários alunos, são mais de 4 mil alunos, para você ter uma ideia que eu tenho, tá? Ó, agora é o segundo tempo eu recuperar, hein, mano. Vamos lá. Eu vou falar mais sobre o jogo agora para você ter uma noção, tá? Do que eu tô falando aqui pra você. Vamos lá. Agora eu vou jogar concentrado. Mano. Ó, começou o segundo tempo. Agora eu vou jogar mais concentrado aqui, conversando com vocês, ó. Vocês vão ver como é que agora o pai vai jogar sério na parada, hein, ó. Ó, agora não tem pra ninguém não, mano, ó. Ai, ai, ai, que cacada, peguei, peguei, peguei, opa. Gol, mano. Porra! Tô falando, mano, tô falando. Agora eu tô jogando sério na parada. Ó, outra coisa, tá? Agora eu vou tentar driblar um pouquinho aqui pra vocês verem. Porque na verdade eu não sou muito de driblar, tá? Eu sou de jogar mais toque, eu sou muito toque de bola, mano. E eu sou ruim pra driblar um pouco, pra falar a verdade. Eu digo assim, quando eu tento driblar, eu, eu faço cagada, geralmente, ó. Que isso, mano. Olha isso, ó, mano. Que marcação fugida agora, hein? Que isso, mano. O cara é muito bom na marcação. Ó. É não, que os pais chamam pra dançar, meu filho. Eu gosto é de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de... Ó. Ah. Pera aí, o cara lá em cima lá, ó Ó O negócio é muito toque de bola, mano Ó, calma, volta Tocou bonitinho Os caras ficam putos, os caras jogam tipo com PSG Com Liverpool, mano, eu rodo a bola pra caramba Eles ficam putos Nossa senhora Se passa ali também Opa, cai no vendo ao vivo, hein isso é barulhinho de venda, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acabou... Acabei de ganhar dinheiro. Ó, pera aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Nossa, que defesa, mano. Meu Deus. Ai, opa, tava pedido. Não tava. Porra. Mas olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Acabei de ganhar. Deixa eu pra vocês verem aqui, ó. Pera aí. Ó, acabei de ganhar 233 reais. É, ó. Enquanto nós estamos jogando FIFA, hein. Essa é a vida dos sonhos, né, mano? Vamos lá, pra hora da virada. Vamos lá, hora da virada não, né? A hora que eu na frente de novo. Peguei, ó. Oh. Caramba, mano. Peguei, ó. Oh. Ó, oh. nossa senhora, que cagada, mano. Ó, ó o gol. Ó o quinto gol. Ó, descoberto, ó. Ó, ó, ó, ó. O cara tirou em cima dali, mano. Que porra. Puta que pariu, mano. Ai, ai, ai, agora fodeu, mano. Vai, goleiro, pega. Ai. Puta que pariu. Que jogão. Ai, ah, meu Deus, peguei. Deu mole, meu filho. Aqui não, aí você brincou. Ó, ó o contra-ataque, ó. Ó, ó, o contra-ataque, ó. Ó, calma, meu filho. Opa, pênalti. É o quinto gol do pai lá, mano, ó. Olha o gol do pai, ó. Tá na mão, mano. Ó, é o seguinte, eu vou deixar o meu nick aqui do, do PS4 aqui embaixo também. Quem quiser me adiciona lá, tá? Pra nós jogar, pra nós brincar de vez em quando, mano. Vamos lá, hein. Esse jogo aqui eu não perco não, mano. Porra. Vou fazer falta, mano. Nossa. Se faz a falta, ele era pênalti. Vamos lá, hein. Ai, meu Deus. Mano, eu gostei muito do FIFA 21, mano. Porque eu achei que ele tá mais rápido. Achei que ele tá mais rápido. Achei que a marcação tá, tá melhor, tá? Que tem muita gente que reclama, né, de fazer marcação no FIFA. Eu, particularmente, eu gosto muito. Ó, ó, ó, ó, ó. Nossa, galera, pegou. Que falta. Eu gosto muito de, da, da, do estilo de marcação do FIFA porque é uma marcação mais real, né? Eu digo assim, você tem que saber marcar porque senão você toma gol mesmo, sem dó. Mas aí parece que tá mais, eu tô achando pelo menos um pouco mais fácil. Tô falando que achei mais fácil e tomei quatro gols, né? Opa, tem pedir não? Fudeu, mano, peguei. Olha a saída, ah, meu Deus. Ó, olha agora a qualidade do contra-ataque, ó, ó, ah, mano, o cara adiantou, mano, Peguei. O que acontece? O time dele tá todo na frente, ó, se eu for rápido agora, lá ó, ó, ó, ó, nossa, mano, pegou, ah, Ai, meu Deus. Nossa, ah, fora mano. O cara errou o gol, porra. Agora eu tive sorte, viu, mano. Nossa. Nossa, mano. Agora é o do cara. Gol do cara. Finalzinho do jogo, mano, o cara fez o gol. Com a tempo, 82, hein? Porra, mano, toque de cara, velho. Tirei sem pênalti, agora, ó, no contra-ataque, hein, mano, ó. Ó, ó, ó, contra-ataque, hein? Contra-ataque de gênio, ó. Ah, tem pedido, mano. Tá não? Não tá, mano. Caixa? Caixa, mano. Caixa, mano. Porra. O finalzinho do jogo, mano. Agora eu vou segurar o jogo aqui, mano. Vou até com o time aqui, ó. Ai ai ai. Nossa, mano. Ah, porra, mano. Vai empatar o jogo. <risos> é. É. Ah, mano. Vem cá, Que jogo. Quem sabe dar tempo de último ataque, hein? Oh, Ó, oh! nossa senhora, não é possível, mano Ó Ó Ó Ah, acabou Porra, mano, o cara empatou no finalzinho do jogo, mano Ah, mas tá bom, mano, é isso aí Espero que vocês tenham gostado, tá? É, se tiverem gostado, deixa o seu like Se inscreve aí no canal, ativa as notificações Se inscreve no meu mini curso de graça Tá aqui na descrição do vídeo, me segue lá no Instagram E lembrem, em mil likes eu vou sortear um FIFA 21 Pra vocês aí também, não morou Tamo junto, então até o próximo vídeo valeu, mano